Olha minha galera, minha mulher pediu pra me maquiar, eu peguei e falei que não, não sou gay, história é essa? Aí ela veio com história falando que se ela não desceu, não deixasse ela me maquiar, não ia ter nada pra mim hoje. Eu peguei e perguntei logo pra ela, tu é gay, mano? Olha agora vê se pode.